Vou mostrar para vocês a receita de um beijinho saudável. Para essa receita, eu vou utilizar quatro ingredientes. Primeiro, eu vou utilizar dois scoops de Mono Whey, que é um whey hidrolisado e isolado, percursor de glutationa, um super antioxidante produzido no nosso organismo. O próximo ingrediente são 3 colheres de sopa de farinha de coco. Aqui, eu utilizei a farinha de coco fina branca, porque a farinha de coco marrom, ela tem mais fibras e pode interferir um pouco no final da nossa receita. O próximo ingrediente é uma xícara de coco ralado sem açúcar. E por fim, eu vou utilizar uma xícara de pasta de castanha de caju com coco. Você pode encontrar no nosso site. Pronto! Agora é só misturar bem todos os ingredientes. Agora que a massa está pronta, é só enrolar.